Distraídos venceremos Paulo Leminski Por um lindésimo de segundo Tudo em mim anda a mil Tudo assim, tudo por um fio Tudo feito, tudo estivesse no cio Tudo pisando macio, tudo psiu Tudo em minha volta, anda as tontas Como se as coisas fossem todas, afinal de contas Transar bem todas as ondas A papai do céu pertence fazer as luas redondas ou me nascer paranaense. A nós, gente, só foi dada essa maldita capacidade, transformar amor em nada. Passe a expressão. Esses tais artefatos que diriam minha angústia, tem umas que vem fácil, tem muitas que me custa. Tem horas que é caco de vidro, meses que é feito um grito. Tem horas que eu nem duvido, tem dias que eu acredito. Então seremos todos gênios quando as privadas do mundo vomitarem de volta todos os papéis higiênicos. O mínimo do máximo. Tempo lento. Espaço rápido. Quanto mais penso, menos capto. Se não pego isso, que me passa no íntimo importa muito? Rápido ritmo. Espaço tempo ávido. Lento espaço dentro. Quando me aproximo, apenas o mínimo em matéria de máximo. Signo ascendente. Nem todo espelho reflita esse hieroglifo, nem todo olho decifra esse deograma. Se tudo existe para acabar num livro, se tudo enigma a alma de quem ama. Além alma, uma grama depois. Meu coração lá de longe faz sinal que quer voltar. Já no peito trago em bronze, não tem vaga nem lugar. Para que me serve um negócio que não me cesse de bater, mas parece um relógio que acaba de enlouquecer. Para que que eu quero quem chora, se estou tão bem assim, E o vazio que vai lá fora, cai macio dentro de mim? Plena pausa Lugar onde se faz o que já foi feito Branco da página, soma de todos os textos Foi-se o tempo, quando escrevendo, era preciso uma folha isenta. Plena pausa Lugar onde se faz o que já foi feito Branco da página, soma de todos os textos foi-se o tempo, quando escrevendo, era preciso uma folha isenta, nenhuma página jamais foi limpa, mesmo a mais saara, a ártica significa, nunca houve isso uma página em branco, no fundo todas gritam, pálidas de tanto, merda e é ouro, merda é veneno, no entanto, não há nada que seja mais bonito que uma bela cagada. Cagam ricos, cagam padres Cagam reis e cagam fadas Não há merda que se compare A bosta da pessoa amada O parque me parece Pesa dentro de mim O idioma que não fiz Aquela língua sem fim Feita de ais e de aquis Era uma língua bonita Música mais que palavra Alguma coisa de Tita Praia do mar de Java Um idioma perfeito Quase não tinha objeto Pronomes do caso reto Nunca acabavam sujeitos. Tudo era seu múltiplo, verbo, triplo, prolixo. Gritos eram os únicos. O resto ia para o bicho. Dois léos em cada pardo. Dois saltos em cada pulho. Eu que só via metade. Silêncio, está tudo duplo.